O outro também, 30 cm de largura por 30 centímetros de altura. Alicate de molas de pressão, com as respectivas molinhas e o furador. Neste caso das molinhas são dois machos e uma fêmea. Alfinetes, tesoura, fita métrica ou régua, ferro de engomar e máquina de costura. Vou começar por colocar os tecidos direito com direito. Direito com direito. E agora sim, vou alfinetar por todo. De seguida, vou à máquina de costura e vou cozer por todo, deixando ficar uma abertura em qualquer canto. Eu vou deixar ficar aqui mais ou menos três dedos, rematando início e fim. Eu vou cozer... Já cozi por todo, deixando de ficar esta abertura para poder virar. Agora vou cortar os excessos e os cantos. Dobrar o canto e cortar assim. Vou cortar agora os excessos, mas não muito perto da linha. Aqui na abertura não vou cortar porque o excesso de tecido vai ajudar a meter para dentro. Agora vou virar para o direito, vou arranjar os cantinhos, vou passar a ferro. Vou novamente à máquina de costura cozer por todo, rematando início e fim e também cozer na beirinha para poder fechar a abertura. Já cozi por todo, fechando a abertura. Neste momento eu tenho que escolher qual é o tecido que eu quero para a parte de fora. Ou seja, se eu vou escolher o das flores ou o das pintinhas, eu vou escolher o das flores. Então vou colocar o que é da parte de dentro para cima. E vou colocar o tecido assim, em bico. E então vou puxar este biquinho para baixo. Para poder ficar certinho vou medir de fora para dentro 2 cm, 2 cm e vou marcar com o alfinete. Deste lado vou fazer igual, 2 cm e marco com o alfinete. Ou seja, estas marcações vão fazer com que esta dobra fique mesmo aqui rentinha à marcação e vou também alfinetar por cima. E este agora também vou fazer igual, vou colocar esta dobra junto da marcação e também alfinetar. Daqui para aqui são 2 cm e dobrei esta parte de cima junto aos 2 cm e alfinetei para não sair da marca, porque agora o tecido vai cair todo certinho este espaço aqui tem que ter dois centímetros vocês podem verificar todo ele tem dois centímetros vou tirar agora esta marcação dos dois centímetros para poder ficar certinho e a mamá quando for a colocar no pescocinho do bebé não ter essa preocupação de estar sempre a ver se está direito ou não então vamos fazer aqui uma pequena costura daqui até aqui eu vou medir para ficar certo vou fazer dois e meio uma marcação e vou marcar também deste lado aqui vou cozer daqui até aqui que são dois centímetros e meio vou cozer à máquina rematando início e fim deste lado também 2 centímetros e meio fazer aqui uma costura rematando início e fim para poder ficar preso quando a babete for para lavar. A mamãe não tem que ter a preocupação de ver se está certo ou não. E assim, estando aqui fechado, de um lado e do outro, ela vai ter sempre a tendência de cair para cima da outra que está por baixo. Eu vou então cozer. Está aqui, como vocês podem ver. Agora tenho que passar a ferro para tirar a marcação. Está aqui também. Agora, mesmo que fique aberto, vai sempre fechar no sítio certo. Agora vou passar a ferro para sair a marca. Já tirei a marca da caneta. Agora, para finalizar, só falta mesmo os botões de pressão. Esta parte do biquinho está virada para vocês. E deste lado direito, vou colocar por cima do lado esquerdo. Ou seja, vou sobrepor por cima do lado esquerdo. Vou colocar a fêmea e achatada um e meio e vou furar de cima para baixo um centímetro e meio achatada em cima e por trás a fêmea e agora vou apertar agora deste lado vou colocar de cima para baixo também um e meio e vou furar A chatada vai ficar por trás, por cima. E vou também apertar. E já temos aqui uma. Eu vou colocar aqui outro para a mamã poder regular, caso fique largo. Tenho a hipótese de poder colocar um bocadinho mais justo. Eu vou colocar aqui deste lado. Aqui assim. Vou então colocar... No mesmo sentido. Tem que ser aqui. E furo. Eu vou dizer quanto é. Para vocês terem uma noção. Também é 1,5. Um Portanto, a da parte de trás. E o macho da parte da frente. Também apertar. E está finalizado. Como vocês veem, fica certinho. Esta parte de trás... As molinhas são achatadas e não vai magoar o pescocinho do bebê. Esta babete também é ideal para aqueles bebés que estão agora com os dentinhos. Se babam um bocadinho mais, não molha com facilidade a roupinha deles. Nem vai para o peitinho. Tenho aqui umas sugestões que eu vou mostrar. Que é outro babador Vandana. Só com um tecido. Também é muito fácil de fazer, enquanto este é duplo. E também tem outra sugestão aqui de uma fita para chupeta. Que eu também vou deixar ficar o link de um e do outro por baixo deste vídeo. Esta molinha vai agarrar no tecido do babador. Aperto e fica assim. Esta fitinha para a chupeta também podem fazer igual. Prendo o tecido e aqui vai colocar a chupeta.